E hey aí, guys! de sempre aqui é uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês. E você sabe o que significa essa expressão que talvez você já tenha visto ou ouvido em algum lugar? Caso você não saiba, mas a pronúncia correta é Give me a buzz. Give me a buzz. Do jeito que você está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, essa expressão é usada para dizer...